If I stay where you stay, if I go, where you go? If I pay where you Fala pessoal, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem não me acompanha aqui, não me segue aqui no canal, eu sou gestor de tráfego e também fui produtor, eu trabalho com negócios locais e tudo que envolve empreendedores online, marketing digital, afiliados, eu compartilho com vocês de forma totalmente gratuita aqui no canal para te ajudar. Pessoal, e aproveitando aqui nessa oportunidade que eu estou tendo agora de falar com você, eu quero poder agradecer a Deus em primeiro lugar. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, e também agradecer a você que tá acreditando aqui em meu trabalho hoje somos mais de 1.300 inscritos tem noção que que é isso isso cara me, me motiva tá eu parei fiquei travado uns dias se entregar quanto tudo para vocês aqui que eu fiquei cabeça baixo então mas eu vendo a parada acontecer eu vi a galera comentando a galera compartilhando a galera realmente ali se inscrevendo no canal poxa isso me, isso me fez reviver novamente tá então com isso eu quero compartilhar com vocês aqui. Um conteúdo muito rico e poderoso que vai te ajudar bastante ok exatamente como eu fiz para me bater as minhas 4 mil horas e mil inscritos aqui no canal e com isso eu quero te ajudar eu quero poder compartilhar com vocês aqui e mostrar exatamente um passo a passo bem simples então eu quero compartilhar com vocês eu quero te ajudar eu quero te passar para você essa informação totalmente gratuita porque se você aplicar exatamente o que eu vou te passar aqui o passo a passo simples validado que eu apliquei o ano passado em 2022 tá bom passei três meses consecutivos Testando isso aqui em campo de batalha em tempo real, tudo acontecendo. Eu quero de verdade que você preste atenção, assista esse vídeo aqui até o final e aplique exatamente o que eu vou te passar para você de forma totalmente gratuita. Que aqui é sem dar, tá sem dar, ver que não é tipo aqui. Não foi curso, tá porque realmente os cursos não era o que eu buscava ali, exatamente de fato. E olha, que ainda fiz, tá. Eu fiz ainda uns três quatro cursos aí de youtuber, pesquisei bastante também, inclusive aqui no youtuber, certo. E cara, e eu tomei uma sábia decisão de poder criar o meu próprio processo, minhas próprias estratégias eu queria ter ali, tá? Que eu queria executar, que eu queria criar. Então eu, eu apliquei exatamente o que eu planejei, tá? Todos os conceitos, todo o processo em poucas etapas eu consegui em três meses consecutivos bater bater minhas quatro mil horas e mil inscritos. Então eu vou te revelar tudo aqui, não vou esconder nada de você, ok? Então se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário que vai ser muito importante, isso vai me ajudar muito, isso vai me enriquecer isso vai fazer eu me renovar sempre e trazer mais força e energia para entregar para vocês conteúdos aqui totalmente gratuito feito para te ajudar se você tiver opiniões sugestões de vídeo deixa aqui embaixo também nos comentários que eu vou ter a honra e o carinho de poder criar conteúdos para você de forma totalmente gratuita para te ajudar aqui no canal então sem muita enrolação bora aqui para a tela do meu notebook que é aqui que eu vou te mostrar para vocês o que realmente eu fiz para me bater tá essa tão sonhada monetização no YouTube Show. Então eu vou te mostrar aqui como é que foi que eu fiz exatamente de fato para mim bater aqui esse macro beleza de mil inscritos e quatro mil horas em apenas três meses consecutivos em 2022. Então nada impede de você executar o mesmo processo que eu vou te ensinar aqui que eu vou te passar aqui. Nada te impede, tá? Também em 2023, mas você pode aplicar isso aqui que eu vou te passar para você bater também em três meses consecutivos Mas tem que seguir todas as linhas, tá? Tem que executar verdadeiramente o que eu vou te passar aqui para você não perder o foco, meu conceito que eu, é desse processo, beleza? Então tudo é um processo. Se você tá buscando coisa mola aqui, coisa fácil, não, não vai ter. Eu bati em três meses, você também consegue. Eu bati em três meses, porque realmente, de fato, tá? Eu elaborei, eu planejei aquilo que eu queria, aquilo que eu buscava, tá? Eu cheguei até a fazer uns três, quatro cursos ali, tentei executar aquilo, mas eu vi que ali era uma perda de tempo, né? para O tempo que eu queria, eu queria uma coisa rápida, eu queria uma necessidade, sabe? É mais ali justa, mais precisa, certo? Então, cara, eu não tinha tempo para mim demorar seis meses um ano Ok a qual vinha sendo o meu canal então nesse processo eu elaborei desenhei aquilo que eu tava planejando na minha cabeça eu executei exatamente o que eu tava planejando beleza então vou te mostrar para vocês aqui tá você já vê aqui no gráfico aqui no YouTube tá tem aqui ó maio tá maio foi justamente o mês que eu consegui bater o um macro né de mil horas e um inscritos aqui no canal Ok, e assim ele veio gerando pequenas receitas. Tá aqui, ó. Já nem maio mesmo, aqui, ó. reais já foi me gerado, tá? Em junho também de 2022, 12 e 15, tá? E aqui, você aqui, ó, tá? Maio e junho, aí tem que julho, tá? Ó, segue aqui, ó, julho, tá? Então foi só crescendo aos poucos, foi me gerando receita. Agosto, setembro, outubro e novembro, tá? E tá aqui, em dezembro aqui também, aqui embaixo, ó. Dezembro aqui, certo? Me gerou reais foi me gerar 23 reais e 40 centavos ok tem aqui ó fevereiro aqui em curso que são de 2023 certo então é mostrar para vocês aqui tá nesse processo aqui você já pode ver o okay? que que aqui ó preparei para vocês aqui no bloco de notas aqui inclusive tá que é que foram os meses que eu passei trabalhando que eu, pra, que eu passei planejando passei realmente né pensando que eu passei desenhando o que eu queria fazer de fato eu precisava de uma coisa rápida de uma coisa precisa como eu falei para vocês não tinha tempo pra mim. É tanto focar em um curso, tá? Eu cheguei até a fazer três a quatro cursos ali, mas não era o que eu buscava, o que eu precisava ali naquele momento. Então, eu com isso, eu tipo, preparei tipo um método, né? O meu próprio método mesmo, né? de execução. Então, eu planejei e executei tudo isso aqui que eu vou te passar aqui agora, tá? Se você ficou, ficar e se você e se por algum motivo você ficar com alguma dúvida, só deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou estar tá tirando sua dúvida e como fazer, tá? E fica tranquilo que eu tudo que eu tô passando para vocês aqui, eu vou. É, organizar isso aqui melhor e vou deixar aqui debaixo da descrição do vídeo para você tá acessando e você não perder esse conteúdo, certo? Então, galera, o primeiro passo que eu obtive tá que eu apliquei, tá? Então, gente, o que eu apliquei aqui serviu para mim, tá? Isso aqui ninguém ensina no YouTube, ninguém eu, vi, eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui. Então, se você executa isso aqui cara volta aqui nesse vídeo vai tá? e comenta aqui cara eu apliquei que você passou no vídeo e deu super certo no meu canal no que eu vi é planejando, no que eu não querendo fazer deu super certo então cara muito obrigado cara me agradece né, de alguma forma porque eu sei que você vai me agradecer depois por todas essas informações ricas que eu tô aqui para passar aqui no canal então galera é o seguinte tá galera em março de 2022 tá aqui ó eu passei de diversos grupos né de meu nicho tá então defina bem teu nicho É uma dica que eu dou para você tenha seu nicho ali bem definido tá Defina o seu nicho o seu nicho de mercado ok por exemplo eu falo muito sobre facebook Ads, sobre gestão de tráfego afiliados ok e eu entrei em grupos né no facebook então é eu pude é, mapear ali tá essa audiência beleza e comecei a entrar em grupos no whatsapp comecei a entrar em grupos no telegram em grupos também de facebook certo e comecei a participar ali dentro é né? tirar dúvidas essa galera comecei a gerar valor tá aqui ó deixa eu top aqui um ó comecei a gerar valor porque isso aqui gera valor para a galera poder te conhecer ninguém não te conhece ninguém sabe nem, nem, quem, nem que você existe então comece a é, dar credibilidade a gerar valor tá como que você vai fazer isso aí cara dando dicas tá dando suporte o okay? que gera uma conexão tá aqui ó assim você vai gerar uma, uma conexão e confiança entre o público né do seu grupo ok então eu comecei a fazer isso aqui eu comecei é, gerar valor para elas tá eu comecei a gerar empatia conversava com a galera sempre interagia ali manter aquele engajamento legal e bem interessante ok dando dicas aqui ó eu dei comecei a dar dicas também inclusive tá comecei dando dicas personalizadas no privado tá muita gente me vinha é, me perguntando coisas no meu direct vinha também no meu WhatsApp então, é, com isso, eu comecei a, a, a perceber padrões, eu tá? comecei a entender, ok? Essa audiência. E aí, nesse processo aqui, ó, eu comecei a repetir, tá até aqui, ó. Ok, ó. Repete, repete, ó, repete, ó, repete, vou colocar até aqui, vou melhor aqui, ó. Repete todo o processo, durante 30 dias tá, consecutivos. Então, nesse processo aqui, eu refiz tudo isso aqui, ó. Em 30 dias, novamente, ok? então e sempre eu fazia o um convite no final tá sempre que eu sempre que eu falava e sempre fazer um convite aqui no final tá através do link do canal sempre que eu entregava ali um conteúdo eu eu mencionava um algo sobre o meu conteúdo dando dicas tá sempre que eles vinham as pessoas vinham tá os afiliados pessoas interessadas é, em serviços pessoas interessadas também querem saber Facebook então cara eu entregava de graça totalmente gratuitamente todo o meu conhecimento, tá, sobre aquele assunto que eu tinha, né, autoridade, que eu tenho, na verdade, autoridade. Então, eles me chegavam como um, um cara que tinha conhecimento sobre aquele meu mercado, sobre o meu nicho, então, acabava que eles, né, gostavam dos meus conteúdos, e sempre eu fazia esse convite, do link, cara, entrava, entrava em torno de umas 150 pessoas, tá, 500 pessoas, ok, assim, rápido, rápido, tá, que os grupos é, era grandes, então, começou a vir pessoas com força, nem né, massa, tá, pro canal, certo? Então, com isso, cara, é, eles compartilhavam o link também com outros grupos também, tá, que eu sempre recomendava, ó, é, compartilha é, o link do nosso canal, para a gente, né, chegar a mil inscritos, eu pedia a galera, certo? Então, com isso, eu, gente, fui trabalhando e repetindo o mesmo processo, durante 30 dias consecutivos. E aqui, com isso, ó, chegando em abril, tá, aqui, ó, em abril de 2022, Tá? eu conectei com o público, né? Aqui em forma aqui, ó, conectei com o público e gerei valor com os meus conteúdos dentro do grupo. E comecei a falar com cada um no privado, direto no WhatsApp. Então foi justamente isso que eu fiz, tá? Quando eu comecei ali entendendo o público, comecei a, a compreender, sentir a, a dor dele, as necessidades. Então eu comecei, então eu fui para então, eu já fui direto para o WhatsApp, eu já fui direto para uma conversa já personalizada, já no PV de cada um. Então, e dentro disso, tá, eu sempre indicando meu link né, do canal do YouTube, sempre, sempre, sempre. Então, a galera ia lá, se inscrevia, deixava, deixava um comentário, a galera gostava bastante, tá? Eles, nossa, eles amavam eles amavam os meus, o meus conteúdos. Nossa, eles adoravam, gostavam, curtiu pra caramba os meus conteúdos e com tudo isso ainda ó, dando um suporte lá tá? direto em cima mesmo na lata tá sobre o um assunto do meu nicho tá há mais de 30 dias fiquei nesse processo repetindo entendi o público tá e com base é, nessas informações cara eu fiz uma parada muito foda dentro do meu canal então presta atenção tá eu fui no meu canal eu criei uma playlist tá um, uma playlist focada tá em dores desse público Pessoal, e em cima disso, como dica muito importante, gere conteúdo, tá? Entrega um vídeo por dia no seu canal, isso é muito importante porque vai ter lá conteúdo em massa para essa galera que você tá atraindo, né? Ver esse poder entender que você tem realmente valor, é, para eles ver que você tem realmente autoridade sobre aquele assunto, tá? E assim você vai gerar mais empatia, confiança e credibilidade. Cara, o pessoal vai curtir muito, tá? Então, crie uma playlist com, com dores, tá? Específica, com dores focadas nesse público. Então, isso, ó, cara, é muito poderoso. Faça isso aqui, depois você me conta aqui nos comentários, tá? Que uma playlist voltada focada nas dores, necessidades desse público, porque isso vai dar um impacto muito grande. Cara, veio muita gente, muita gente foi em massa. Foi muito top isso aqui. Eu, cara, eu tô passando para vocês aqui o que eu, exatamente eu fiz, tá? Para me bater aqui né, as minhas é, 4 mil horas e mil inscritos, tá? E, nisso, e nesse conceito aqui, ó, foi aumentando as minhas horas, tá? Foi aumentando as minhas horas. Isso aqui ó, já vai em dois meses, gente. Eu cheguei a mais da metade, tá? Em dois meses é, das quatro mil horas, tá? Então aqui, ó, eu fui gerando confiança, tá? Fazendo sempre a e fazendo... Aqui, ó, foi sempre gerando confiança, foi sempre fazendo uma chamada também, tá? É, a galera compartilhava, eu fui repetindo todo o processo, ok? Fui conversando, eu fui conversando ali um a um ali, no WhatsApp, sempre no meu Instagram, no, no Messenger, inclusive, vem muita gente, tá? Porque vem do grupo, vem é, a galera, é, eu cheguei a, até é, a dar notorias, né, para esse grupo de pessoas, não sei de algumas 100 pessoas participou comigo, tá? É de uma mentoria de meu nicho, né? Do mercado que realmente eu autuo hoje, tá? Eu vejo muito porque o, o meu mercado ele é grande, tá? São afiliados, são são gestores, tá? Iniciantes, então é uma galera muito gigantesca. Então por isso que de fato eu consegui, né? Bater com muita velocidade e é, de forma totalmente orgânica mesmo, tá? é Essas quatro mil horas de mil inscritos, ok? E aqui no finalzinho, aqui ó, e aqui ainda no finalzinho, ó. Eu sempre fazer aquela coisa de novo, né? Fazer uma chamada sempre com um link do canal. Nunca deixa você quer desejar nunca, porque isso aqui é muito importante, cara. Você entregou o conteúdo, você gerou valor, você passou empatia, confiança, gerou conexão, tá? A galera gostou, cara? Nada te impede de você compartilhar o link do seu canal. Você fala, olha, olha só, é, se você gostou de tudo isso aqui, cara. É, entra aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, em um grupos também, também a, a qual faça sentido, né? As pessoas, se você acha que, que meu conteúdo pode transformar mais pessoas, é, é pessoas do nosso pessoas que também são iniciantes igual você, pessoas que têm interesse também nesse tipo de assunto, compartilha também esse link, porque vai ajudar, cara, e, e isso era, era tiro e queda, certo? Funciona demais, a galera, a galera começou a compartilhar, a galera começou a se inscrever, a, a dar comentário, a dar feedback, a dar feedback. Cara, isso foi muito doido, foi muito, foi muito top também, tá? E aqui em maio já, em maio, finalmente foi onde eu, onde eu cheguei, tá? Ah, finalmente, finalmente eu cheguei às quatro mil horas e mil inscritos, tá bom? E com isso, cara, você vai ter uma audiência qualificada, ok? qualificar sempre eu respondo. Você pode reparar aqui que nos meus vídeos... Eu respondo todo mundo, cara. Eu não deixo ninguém no vácuo. Não deixo ninguém ficar calado. Não deixo ninguém ali sem uma resposta, tá? Porque eu gosto de responder todo mundo no canal. Então, nesses três passos, eu pude passar para vocês aqui o que eu fiz. tá? Exatamente de fato, testado e validado, ok? Eu apliquei. Se você também aplicar, vai dar super certo. Vou deixar para você aqui toda essa lista, essa lista aqui para você. Ó. Vou deixar tudo para você, tá? Para você aplicar também no teu canal no YouTube pode ficar tranquilo que eu vou preparar isso aqui eu vou deixar isso aqui bem personalizado vou deixar aqui tudo aqui embaixo da descrição do vídeo para você tá assistindo de forma muito gratuita para te ajudar beleza então de forma mesmo aqui real tá eu não precisei de fazer treinamento nenhum nem né? cursos tá de YouTube cara é, é até porque eu precisava de uma, de uma coisa rápida eu precisava de fazer isso aqui acontecer que eu vi todo mundo aí ganhando dinheiro com o YouTube tá então de fato aqui ó só para conferir com você aqui tá tá aqui, ó ok os meus resultados aqui ok agora estamos agora já estamos agora em fevereiro aqui eu já me tive já mais de 300 inscritos né você pode ver aqui ó tá é, 1.304 inscritos certo então o canal ele vem crescendo de forma constante né aos poucos então com tudo isso aqui eu quero poder te ajudar eu quero te passar para você a maior confiança a maior credibilidade do mundo para te ajudar Beleza? Pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha te fazer sentido. Parece se fez sentido que, cara, compartilhe com outras pessoas também esse vídeo, esse conteúdo. Porque vai ajudar bastante, beleza? Um forte abraço. Fica com Deus. E até um próximo conteúdo.